acho que esse é importante para a história. É fundamental a conquista da democracia no país. A luta acontecer. Fala mais alto, companheiro. conquista da democracia trabalhadores várias categorias, várias condições aqui tinham manifestado, já da democracia. Mas foi fundamental, tudo que eu um foi fundamental que a gente e avançar, democracia, avançado a a e a e a democracia. É assim que eu a história do meu país, e por isso que a democrático que que e se a gente quer para e alguns falarem que nunca mais apareceu não é é da